Como é que é hoje a vida de um mentor? Bom, eu não posso realmente reclamar de nada. Todas as modificações que eu fiz na carreira foram para melhor. Eu saí de uma carreira universitária que eu dividia junto com um escritório. Então, dentro do escritório de uma pequena agência que produzia sites e sistemas para a internet, onde eu passava 10 horas do meu dia, eu seguia para o terceiro tempo onde eu dava aulas. Em algum momento aquilo começou a não fazer sentido e eu passei a figurar no quadro de consultores do Empretec através do Sebrae, foram sete anos como facilitador do Empretec um trabalho que eu também tenho bastante orgulho e quando isso parou de fazer sentido eu comecei uma empresa que hoje é a Global Mentoring Group eu moro em Lisboa moro em Setúbal fica margem sul de Lisboa 20 minutos eu tô na capital de Portugal aqui a gente tem uma qualidade de vida absurda com muita natureza em volta muitas opções do que fazer eu consigo chegar em qualquer país pagando pouco né e posso com isso viajar muito e em linhas gerais eu trabalho três dias por semana terça quarta e quinta que é quando eu gravo os vídeos eu faço atendimento e dentro desse tempo eu consigo tocar uma empresa de classe global que já atendeu mais de 5 mil pessoas aí em 27 países. Esse é o trabalho que eu tenho hoje e realmente eu posso dizer para você que é um trabalho muito interessante porque você trabalha com pessoas como você buscando o que você aprendeu na sua jornada. Então é um trabalho muito gratificante em várias vezes eu consigo me identificar na jornada de, das pessoas que me procuram, chego a me emocionar com o que elas atingem, e não é raro nas minhas imersões presenciais, as pessoas de fato chegarem às lágrimas com tudo que elas estão alcançando através da Global. Então eu posso dizer que é um trabalho que me motiva muito, e que em breve eu espero receber você, sendo online ou presencial, em uma grande capital nós podemos nos ver pelo mundo. Até breve.